Vai, pega essa porra. Boa! Boa! Boa! Puta! Puta se tiver UTI! Caralho! Bota pra trás essa porra! <risos> porra <garoto. risos> Não, é Não um 3, 2, 1, troca, troca, troca, troca, troca. O cara já sabe que eu vou ficar no goleiro aí. Vai, agora. Merda! Porra. Ui, ui! Sai daí, caralho! Não! Cuidado, tio! Sai pra lá! Olha como ela vai! Olha como ela vai, caralho! Espera aí! Uh. Nossa senhora! Agora, pisa Vai, chuta essa porra. Aí é minha. É minha. É minha! É minha, porra! É. <risos> pega lá, pega lá, Xio, Pega lá, chiou. Usa o direito para jogar o jogador pro lado também, pô. Quando você vê que o jogador tá se aproximando, tu joga pro lado. Postão então aí fica, ó. Uh, vai, vai, deixa desculpa isso deixa, Oh, porra, Kuro, deixava aí, porra Faz isso não, Kuro Quando ela for assim, minha reta, tu deixa Vai, vai, olha a minha, minha, vida. nossa, o cara veio Boa, boa, Kuro, vai oh, O cara tá aí ficar, galera, aproveita, pelo amor de Deus, velho O cara tá aí ficar, porra Não, não, não, cadê a bola? Baixei um O cara saiu do jogo, velho eu vou chutar, cuidado. Ah, merda. Caralho, cadê ela? Aí, pega aí. Boa, vai, vai. É minha. Não, Xiu, Era minha, Xiu. Deixa, deixa, deixa, Xiu. Não, Xiu. Eu vou chutar a polinha reta que é melhor pra mim. Vai, vai, vai. Agora aqui tá foda, mas eu vou tentar. Pega aí pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Vamos colachar. Pô, tio. Pô, é. <risos> oh, contra. Pô, oh, contra, oh, contra, mas foi é por causa ainda. do Urte. <risos> é. Os caras se atrapalhar, ninguém viu a porra da bola. Oh, oh. <risos> o, ó. Caralho, cara para dentro. Vai, oh, vai, vai, vai. Oh. Vai, o gol vem pra mim, ó. O gol vem pra mim, ó. Vai, vai. É, ó, oh, que massa. Opa, essa é a minha batida. Ai caralho! Vai, vai, curo, curo, curo, curo, cura, Não, meu Deus do céu! Pega, cura! Boa, Cheio! Que toque lindo, velho! Pera aí, que é minha. Vou, vou chutar! Aí, que Pega na lateral! Cheio! Cheio! Vai, Caralho! Quase enter, velho. Eu vi. Pera aí, peraí, aí, peraí, peraí, peraí, deixa eu comer Pega, Kuro Pega essa porra aí Nossa senhora Ele se empurrou, empurrou Empurrou, dragão Eu puxei, eu puxei Empurrei também Eu sou esperto, caralho Ele utou, me empurrou Ele empurrou E utou Olha como é que vai Olha como é que vai Olha como é que ia, porra Nossa senhora Pega, Xion! Pega, Kuro Que tabela linda Olha oh, oh, oh, esse replay Olha esse replay velho O cara até saiu do jogo velho oh! Olha oh! isso oh! velho Que coisa linda Tá indo velho Fecha, ponto pra gente, foda-se Olha ah, os cacheganos ah, é, é, a tabelinha aí, ah, tô? Então? Tabelinha do GG Ó ah? Ó, ó, ó. Ó, tocou pra um. Tocou, não veio, ó.